Malene julgou prudente deixar passar algum tempo até que pudesse ter em mãos tudo o que legalmente lhe pertencesse do espólio de Vito. Contratou um advogado e não tardou para que, como viúva, a justiça liberasse a parte a que tinha direito da expressiverança deixada por Vito. Não satisfeita com a fortuna, tomou como ponto de honra vingar-se de Gino. Fixou-se na figura do homem que a desprezara e não tardou para que companhias invisíveis viessem se juntar a ela. Entabulou sucessivos planos, mas nenhum deles foi aprovado. Com a ideia cristalizada em gino, com motivos vingativos, tornou-se uma criatura infeliz, apática e sem outros objetivos. Disso se valeram espíritos que passaram a gravitar à sua volta, unindo-se por sintonia a alguns outros que há muito já a acompanhavam, sempre com influências perniciosas, estes prejudicados por ela em perdidos tempos de vidas passadas. Vingadores uns, aproveitadores outros, como na maioria das obsessões. Adoeceu... Mesmo decorridos tantos meses da morte de Vito, seus parentes atribuíram a apatia e, finalmente, a doença a inconsolável viúves. Nenhum tratamento a livrou de uma pneumonia que por pouco a levou à desencarnação. Em delírio, gritava o nome de Gino como se ele fosse infiel e ingrato. Os familiares acharam por bem manter contato com Gino, julgando-o responsável pelo estado de Marlene. Mas, tão logo o entrevistaram, perceberam sua inocência. Atribuíram que ela via-se desequilibrado pela viuvez o que lhe causara a doença e os delírios. Não obstante, pediram a Gino que visitasse a cunhada, pois talvez pudesse ajudá-la, ou ao menos acalmá-la. Gino concordou com uma condição, que a visita fosse testemunhada por algum parente dela e contasse com a assistência médica do seu amigo, doutor Marcos. Assim, naquela mesma noite, Gino, com Marcos e a mãe de Marlene, foram visitá-la no hospital onde estava internada. Marlene fuzilou Gino com o olhar. Sentia dores cruéis para respirar e pela pressão pulmonar no fígado. Os espíritos que a obsediavam agarravam-se desesperadamente a ela, pois pressentiram que não teriam condições de duelar, como pensavam com Gino, pela sua posse. Sob pressão fluídica tão pesada que ela própria avalizava e, por seus pensamentos de vingança, teve uma crise respiratória. Marcos se apressou em buscar medicamento. Livrou-a de uma hemoptise o fato de Gino ter adentrado o hospital em orações, possibilitando transfusão instantânea de fluidos vitais seus para ela. Gino, tranquilo, aproximou-se do leito e tomou-lhe as mãos. Em súplicas íntimas a Jesus, rogou que Marlene fosse amparada por bons espíritos. Desde a morte de Vito, aquele era o primeiro instante a que Letes conseguia aproximar-se da sua tutelada, já que fora repelido em todas as tentativas feitas. Gino não viu, mas pressentiu. Sabia que do mais alto a ajuda que pedira tinha chegado. Quando Marcos retornou pronto para aplicar uma injeção, percebeu que a crise havia ido embora. Marlene fechou os olhos, não querendo ver o cunhado. Mas, sob o influxo fraternal das mãos que asseguravam, aconteceu o que de melhor poderia acontecer. Lágrimas. Naquele instante sagrado, em seu coração faiscou a centelha divina do amor, implantada por Deus em todos nós, desde que nos criou. O amor fraternal de Gino reconduziu Marlene ao equilíbrio emocional, soldando o partido elo de ligação com ele. Prováveis querelas entre eles, armazenadas pelo passado, ali se desfizeram, com seus espíritos celebrando reconciliação. Marlene sentiu o toque de Gino em seu rosto, enxugando suas lágrimas em delicado gesto com as costas das mãos. Gino, ainda em prece, nada disse. Nem Marlene. Sua mãe chorava, pois a intuição informava aquele coração materno que a filha havia vencido terrível batalha, em duas frentes de combate, física e espiritual. Os espíritos infelizes ficaram desconcertados e não sabiam o que fazer. Fugir era o melhor, pensavam. Mas foram novamente surpreendidos com uma atitude que só o amor detém, quando Letys dirigiu-se a eles. Não vou embora, por favor. Preciso de vocês. Como sempre, só a figura de Letes já impunha a respeito, e agora, então, que fizeram um convite, os espíritos temeram recusá-lo. Olhavam-se indecisos. «Essa mulher é muito querida no meu coração», explicou Letes. «Se ela causou algum mal a vocês, eu devo ser responsabilizado também, pois há muito e muito tempo somos companheiros» mas é chegada a hora de corrigirmos os erros do passado. Havia um brilho intenso no seu olhar. Quero ser amigo de vocês e peço a Deus que vocês sejam meus amigos também. Perdoem-me. Os espíritos espantaram-se. Aquele homem, para eles de aparência assustadora, começou a ter a silhueta vagarosamente percorrida por uma luz. Julgando-se diante de um anjo... Ajoelharam-se numa atitude espontânea. Letes tocou-lhes na cabeça, erguendo-os, e abraçou um por um. Em seguida, o gigante acercou-se de Gino e abraçou-o também, comovido e grato, inferindo que sua missão, dali para a frente, estava definitivamente facilitada. Gino assimilou na alma o gesto fraternal de Letes deu um passe em Marlene, sendo assessorado por Letis, que doou fluidos muito energizados. De forma impressionante, Marlene melhorou. Gino retornou às visitas a Marlene. Sem dificuldade, a atração sexual que a impelia em sua direção transformou-se em admiração e amizade. Poucos dias depois, teve alta por estar curada. Nesse tempo... Letes conquistou a confiança dos espíritos que há muito vinham atormentando Marlene, bem como dos que tinham se acercado há pouco. Embora transformada espiritualmente, manteve-se irredutível num ponto. Não permitiu que seus filhos se aproximassem dos dois irmãos, filhos de Vito e Aurélia. Florencio, sempre orientando a Letes e a mim, convocou-nos para uma importante reunião informou-nos que nossas tarefas aproximavam-se do ponto culminante e que deveríamos, mais do que nunca, estar vigilantes para poder agir conforme os sagrados ensinamentos evangélicos do Mestre Jesus. Geno trazia no peito a dor de quem ama, mas cujas alegrias do amor são negadas. Karen era metade do seu coração, metade do seu destino, metade da sua vida. E havia desaparecido, como que se evaporasse. Certa vez, sofrendo pela solidão que invadira sua alma, decidiu procurá-la. Foi até sua casa e lá ficou sabendo, por uma vizinha, que a família não morava mais ali há bastante tempo, não deixando o endereço. Considerou imperioso resignar-se em não mais vê-la pois, após tantas preces, aquilo parecia uma resposta. Diariamente, depois de cumprir as obrigações profissionais, atenuava as mágoas dividindo-se entre a permanência no ambulatório da usina e os encargos doutrinários no centro espírita. Em ambas as atividades, estava quase sempre com Marcos. O ambulatório realizava atendimento ininterrupto, mostrando o acerto da sua implantação. Não demorou e começaram a surgir casos de AIDS. Por sugestão de Marcos, foi adquirido uma casa destinada exclusivamente para idéticos em fase terminal. Marcos, indo certa vez ao hospital municipal para assistir a um familiar de um operário da usina, encontrou-se com Anitta, que ficou feliz ao vê-lo. No impulso, Anitta abraçou eternamente. ternamente. Relembrou o acontecido quando ele atendeu Aurélia. Contou-lhe que depois daquele dia tornara-se espírita e que atualmente ela e uma sua amiga, Olga, estavam frequentando um curso de médiums. Marcos perguntou-lhe, Você tem visto aquela moça, Karen, que veio comigo visitar Aurélia? Anitta, cumprindo promessa feita a Karen... Mentiu. — Não, doutor, nunca mais a vi. Marcos convidou-a para, juntamente com a amiga, conhecerem o centro espírita que frequentava, situado próximo à casa dela. Quando vi Marcos chegar, entendi de pronto a advertência de Florencio feita tempos atrás. Seria coincidência Marcos estar ali, na Itália, no mesmo Congresso Médico Internacional sobre Artes, ao qual Karen tinha ido apenas por curiosidade? Senti agradável sensação com a presença de Marcos, deduzindo que forças espirituais superiores estavam agindo. Positivamente, aquilo não podia ser coincidência. Marcos estava com um grupo latino-americano... numa das inúmeras dependências onde se reuniam outros grupos. Karen estava no salão público... assistindo a uma palestra traduzida simultaneamente em vários idiomas. No intervalo, encontraram-se. A surpresa roubou-lhes a voz. fidavam se apenas emocionadíssimos. Inconscientemente, Karen levou a mão ao rosto cobrindo a cicatriz. Marcos aproximou-se lentamente e estendeu a mão. Antes que Karen respondesse ao cumprimento, Marcos envolveu-a num forte abraço, demoradamente. Aquele abraço trazia o Brasil para Karen, trazia todo o significado da sua vida até ali, de forma indefinida trazia-lhe giro. Marcos permaneceu em Roma por três dias, encontrando-se com Karen sempre que possível, vindo a saber, logo no primeiro dia, sobre o incidente sofrido por ela no incêndio. Sem detalhes, Karen falou da sua atividade profissional junto a um paciente terminal. Convidou Marcos para visitá-lo, o que certamente seria benéfico ao doente. Marcos aceitou o convite. Havendo consentimento por parte dos parentes, que até acharam isso muito bom, pois nenhum deles gostava de ir até Henrico, Marcos levou ânimo e consolação espiritual a Henrico, em estado gravíssimo. Retornou nos outros dois dias. Na terceira visita, Marcos percebeu que Henrico teria apenas mais algumas horas de vida terrena, mantendo-se lúcido apenas em pequenos espaços. Marcos observou que Karen, para ele, era tudo. Os olhos mortiços brilharam quando ela se aproximou dele e afagou-o com um carinhoso desvelo. Adormeceu com suavidade. Karen contou que nenhum parente tinha disposição sequer para se aproximar dele. Às vezes, passavam-se até dez dias sem uma única visita ou telefonema. Henrico captava o asco que os parentes sentiam por ele, não tentando ao menos disfarçar por caridade que fosse. Isso doía-lhe mais do que as dores causadas pelas múltiplas enfermidades oportunistas que sofria. Marcos surpreendeu-se quando Karen o convidou a participar da leitura evangélica, a qual fazia todos os dias junto a Enrico. Quando nos conhecemos, ele jamais dera qualquer importância à oração. Explicou Karen. Aos poucos, convenceu-o a refletir sobre o Evangelho de Jesus. Mostrou para Marcos o exemplar de o um Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, com que sua mãe a presenteara. Pouco tempo após inaugurarmos o nosso culto diário do Evangelho, Henrico se mostrou muito arrependido de ter desperdiçado a saúde com drogas. Quando se tornou viciado, injetou cocaína nas veias junto a pessoas pouco conhecidas que lhe emprestaram a seringa. Logo, tornaram-se amigos. Quando chegamos aqui, Henrico pediu-me que escrevesse cartas para alguns deles, pois quando ainda no Brasil, lhes contou que havia contraído a AIDS. Ficou sabendo que quase todos estavam na mesma situação. Já recebemos resposta de dois, também muito doentes, informando a morte dos demais da turma com a mesma doença. Karen despertou Henrico e... Após orarem juntos o Pai Nosso, pediu-lhe que abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo numa página qualquer. Feito isso, Karen leu em voz alta o texto, A Verdadeira Propriedade, do capítulo 16. O homem não possui de seu, senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda noutro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega daqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei provisão de tudo que poderá nela vos servir. Concluída a leitura, Karen ainda aduziu mais algumas palavras de sua inspiração. Marcos e Karen, juntos, ministraram um passe em Henrico, o primeiro passe que Karen transmitia de forma consciente, pois, segundo Marcos explicou-lhe, a doação de amor que vinha fazendo eram os melhores passes. Enrico chorava, acalmando-se após algum tempo, declarou... Doutor Marcos, quero que o senhor seja testemunha do que vou dizer neste momento. Sou um homem rico de dinheiro e pobre de virtudes. Só tive um pouco de felicidade neste mundo, de verdade, depois que conheci Karen. Sei que não vou durar muito e, por isso, quero que metade de tudo o que tenho seja passado para ela, pois a declarei minha herdeira. Sou solteiro e não tenho dependentes, por isso, rogo ao senhor que, quando eu partir, meu testamento seja cumprido. Karen, surpresa e emocionada, abraçou Henrico. Desconhecia completamente o que acabara de ouvir. Ia dizer que não aceitaria nada, mas Henrico atalhou. Não diga que não aceita, Karen. Aceite e use como melhor julgar. Meu coração me diz que você vai espalhar muitos benefícios com o dinheiro. Ia dizer mais alguma coisa, mas uma repentina crise o alcançou. Contorcendo em dores, ainda teve forças para apanhar uma pasta com documentos escondida debaixo da cama e passar para Marcos. Na capa da pasta, viu uma etiqueta com o título Meu Testamento. Cópia. Pressentindo a desencarnação de Henrico, Marcos instruiu Karen a telefonar para o médico que o tratava e sugeriu-lhe que enviasse uma ambulância com urgência. O espírito de uma jovem muito bonita aproximou-se e me cumprimentou. Era a protetora de Henrico, Como Karen, afagava-o com extrema doçura. Olhou para Karen, demonstrando intensa gratidão pelos cuidados que dispensava ao seu protegido. O doutor Leonardo, médico de Enrico, logo chegou e ficou feliz pela coincidência de encontrar Marcos ali, pois haviam se conhecido no Congresso. Enrico, em Estertores ainda disse em italiano — Doutores Leonardo e Marcos, para mim está tudo acabado. Por favor, metade de minha fortuna destina-se à senhorita Karen. Meu testamento é definitivo e total — — Quero que os senhores sejam testemunhas, caso seja necessário perante a lei. Prometam-me por Deus. Leonardo e Marcos apenas balbuciaram. — Sim, sim, prometemos. Marcos dirigiu, sentida prece a Jesus, rogando o bem de Henrico. Karen e Leonardo acompanharam-no na oração. — os parentes foram avisados, mas nenhum veio ver Henrico naqueles seus últimos momentos terrestres. Henrico desencarnou, embora sua cara derramasse lágrimas por aquele espírito que retornava à pátria infinita, suas lágrimas continham o sublime energético do amor. Bem razão tinha Allan Kardec quando comentou em O Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 14, sobre o parentesco corporal e o espiritual. Afirmou o mestre Lionês que o que une os espíritos não são os laços da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos. Pois ali. Três pessoas de origens bem distintas, dedicando o amor a Henrico, com ele formavam uma família. Dois espíritos bondosos chegaram e, lentamente, começaram a desatar os laços que prendiam o perispírito de Henrico ao corpo, este tão danificado. De forma similar à desencarnação de Vito, também Henrico seria assistido numa instituição socorrista do plano espiritual. Dependeria das projeções de sua tela mental lá permanecer, se demonstrasse sincero arrependimento, ou ir ter com espíritos infelizes, estacionados em regiões sombrias, caso se revoltasse com a dor que inexoravelmente permaneceria com ele, para reequilibrá-lo. A convite do doutor Leonardo, Marcos prolongou sua estadia na Itália, ajudando inclusive com as providências para o traslado do corpo para o Brasil, a pedido de seus pais. Quanto ao testamento, os dois médicos compareceram ao tabelião para cumprir a promessa feita a Henrico de serem testemunhas reforço. Foram dispensados dessa providência, pois foram informados que Enrico já transferira quase todo o seu patrimônio financeiro para bancos da Itália. Havia cerca de um mês. Dispensável o reforço testemunhal de Leonardo e Marcos, pois o testamento já estava registrado em cartório, tendo sido assinado por cinco testemunhas. Uma cópia estava pronta, destinada aos pais no Brasil, os quais eram herdeiros necessários da metade dos bens de Henrico, tendo em vista que ele era solteiro e não tinha filhos. Assim, não haveria como a família eventualmente interpor recurso para anular o testamento. Karen ficara rica de repente. De minha parte, também surpreso com aqueles inesperados e importantes acontecimentos com a minha querida Karen, não pude evitar alguns pensamentos. Novamente, um doente terminal lhe abria as portas da fortuna. Outra vez, Marcos era testemunha disso. Conquistava ela agora, sem nenhum golpe ou tramóia, apenas pelo exercício da caridade pura, aquilo que tanto desejara tempos atrás. Desta vez, porém, não se mostrava entusiasmada, pois seu coração estava em prantos pela piedade que Enrico despertara nela. A posse da herança demandaria algum tempo. Por isso, resolveu permanecer na Itália e o médico de Enrico a convidou para ser seu auxiliar no hospital em que trabalhava. Demonstrando que o dinheiro agora não era sua motivação vital, agiu com humildade, e aceitou o convite. O convite, aliás, contribuiu para que facilmente fosse oficializado seu prolongamento de estadia naquele país. Durante todo o tempo em que esteve com Marcos, Karen não fez qualquer pergunta sobre Gino. Bem que tinha vontade de fazê-la. Porém, faltou-lhe coragem. Por seu turno, Marcos queria falar sobre o amigo, mas também não encontrou o jeito. Só no aeroporto, quando do retorno de Marcos ao Brasil, Karen tocou no assunto. Inconscientemente, levou a mão à cicatriz e, sufocada por lágrimas, pediu. Marcos, se você é meu amigo de verdade, não diga a Gino que me viu. Prometa-me isso. Prometo, Karen. Com muita delicadeza, Marcos tirou a mão de Karen da face e beijou-a na cicatriz... Com muito carinho. Olhos nadando em lágrimas também, embarcou. Quando o avião se distanciava já nos ares, Karen ainda chorava, e Marcos também. Entre pessoas que se querem bem ou que se amam, todas as despedidas doem. Filhos que vão para a escola pela primeira vez, filhos que mudam de cidade ou se casam, parentes que nos visitam, cônjuges que diariamente deixam o lar indo para o trabalho, almas queridas que vão para o plano espiritual. Demonstra-nos o espiritismo, contudo, que jamais houve uma única despedida sem reencontro. Quando na situação extrema, a desencarnação, somente a certeza da repetição das vidas será lenitivo para a dor da separação. Assim, em qualquer dos casos em que vivenciemos despedidas de curtas ou longas separações, manter a fé no reencontro será poderoso o antídoto capaz de tirar nosso coração das malhas da saudade e situá-lo no abrigo da esperança. Mas para as lágrimas, volto a repetir, não sei se há remédio. Aliás, quase sempre lágrimas é que são remédio. Penso até que jamais chorar nem seria bom para quem quer que fosse. Parece que só quando eu for um anjo no futuro, distante, bem distante, ficarei sabendo se os anjos também choram.